Neste exercício, vamos focar-nos no, na área do utilizador e vamos criar uma série de tabs que vão listar o conteúdo criado pela pessoa. Neste caso, são os autores e queremos que essa view seja apenas visível na, nos utilizadores que sejam autores do Magnus. A ideia é reunir, e temos por base o conteúdo, porque efetivamente é reunir todas as peças de conteúdo e dar dados acerca delas, mas sempre filtradas pelo autor que estiver a ser consultado naquele momento. Queremos todas as peças do Adnino, do Pedro Pereira, da Carla, etc., a ideia é termos uma uh, tabela base e o formato escolhido foi o de table. Se repararem temos uh, a Table, e parece-me que é mais natural este tipo de formato quando estamos uh, a ver o conteúdo e a consultar e a analisar. E uh, está limitado ao tipo uh, a quatro tipos de conteúdo, portanto não está a mostrar todo o conteúdo existente no site. Uh, também, uh, uma outra característica é que a table está a deixar que as pessoas ordenem pelos três critérios. Portanto, podemos chegar uh, aqui, neste momento está, e ordenar, por exemplo, por tipo, listando os artigos em primeiro lugar e por aí fora. Uh, podemos também listar por título ou por data, critério, ascendente, descendente. descendente. Um, a table permite no settings estendermos a todos os campos a ordenação. É claro que a default neste momento está por title, podia ser por data ou por qualquer outro critério. Temos ainda aqui uma relação que é de autor e esta relação não está a ser utilizada em nenhum dos campos porque nenhum destes campos é específico do autor ou vai buscar Uh, as suas referências ao autor, mas nós vamos precisar desta relação para o nosso fil uh, filtro contextual. E o que é que o filtro vai fazer? Uh, se repararem, nós temos o conteúdo já, e a ideia é filtrar pelo ID de user. Então nós vamos ter que adicionar um filtro contextual, porque ele neste momento está a apresentar todo o conteúdo que existe, e vamos uh, selecionar o nosso user ID, Reparem que mesmo sem fazer nada, o autor é imediatamente a relação assumida, porque este elemento precisa de, da relação ao autor, para estabelecer a ponta entre o conteúdo e o autor do conteúdo. E o que nós vamos querer fazer é dar o ID que estará presente no URL serão páginas que têm ou contêm o ID do utilizador que está a ser consultado, mas para o caso disso não acontecer, vamos eh, prever aqui um comportamento alternativo e vamos dar então um sumário eh, em que eh, a ideia é que eh, as pessoas possam ter a listagem dos utilizadores e do número de peças de conteúdo. Estes sumários, eh, o que evitam é que as pessoas não encontrem nada, não é? Encontrem uma página em branco e é bastante interessante, eh, digamos, prever eh, este tipo e, e, digamos, dar este tipo de, de achegas. Nós podemos, então, escolher um sumário que está, vai estar na ordem ascendente, vai apresentar eh, os resultados em, em números, vai ser um, uma lista, e vai mostrar o número de uh, ocorrências em cada um dos links, que neste caso vão ser links de uh, user ID. Portanto, basicamente, se as pessoas estiverem a consultar a página e não encontrarem nada, que é este o caso, reparem que eu não estou a colocar nenhum argumento, significa que tenho logo à partida a indicação do número de peças por pessoa, por utilizador, neste caso username. Mas se eu colocar, eu sei que o admin é o 1, se eu colocar o user ID 1, eu já não obtenho este sumário, mas sim a lista, a tabela de resultados como previsto na View, que é o que aqui está, digamos, decidido e determinado o que apareça. Aquela listagem é para o caso de não haver, digamos, argumentos, e não se verificar uh, a situação de não passar nenhum argumento. Portanto, não está aqui nenhum ID e o que a View faz é dar, apresentar um display default uh, em que faz um resumo, digamos, do que é que é possível encontrar com aquela view. Vamos então uh, guardar e vamos precisar agora de criar um display do tipo page para. Uh, colocarmos e arrumarmos em cada um dos utilizadores. Se repararem, o Page é um display muito especial que se queixa imediatamente de que não tem path. Que caminho colocar? O que é que faz sentido aqui? Nós vamos colocar, ou queremos colocar, um tab, um menu tab na área de utilizadores. Vamos ver o que é que nós temos neste momento e como é que podemos dar continuidade ao raciocínio já existente. Se repararem aqui na área do administrador, para além do, do Bookmarks, que já foi criado e que tem o path user id e Bookmarks, nós temos com o mesmo raciocínio User1Edit, o User1Shortcut user e o que vamos querer fazer é criar um User1Conteúdo, que vai reunir todas as peças de conteúdo criadas pelas pessoas. Vamos então colocar user Conteúdo, user, portanto este aqui é o wildcard e vai ser substituído uh, pelo argumento, ou, ou seja, passa o, o, o argumento e vai uh, ser preenchido pelo ID que uh, se for aplicável na situação. 1, um, 24, por aí fora. Guardamos, vamos criar ainda o menu. É um menu tab, não precisamos de nenhum default menu tab, porque o path user, o wildcard, já existe. É um path natural no Drupal, portanto nós só nos servimos dele. Vamos -lhe chamar conteúdos e vamos colocá-lo na posição, por exemplo, 10, para ele ir bem para o final. Guardamos. E consultamos de novo, fazemos um refresh à página do administrador. Reparem que temos um tab, um tab novo, que é o dos conteúdos. E efetivamente temos aqui o conteúdo criado pelo admin. Dois artigos e uma entrevista. Se consultarmos outros utilizadores, e é o que nós vamos fazer a seguir para, para termos uma percepção clara. Reparem que qualquer utilizador agora deste tipo passa a ter a sua área de conteúdos e a Vera lá está, a Vera também tem uma série de peças e todos eles encontram, portanto, a tabela por defeito do conteúdo criado por si mas ainda vamos fazer algo mais vamos clonar esta page vamos lhe dar já um nome e a ideia é uh, não fazermos depois confusão com os dis displays. Esta será de conteúdo abrangente, mas uh, antes de, de, de clonar propriamente, vamos fazer aqui um acerto em relação ao role uh, e ao acesso. Nós não queremos que esta, esta, este display, este, esta visualização, funcione em utilizadores normais. Queremos só que seja nos utilizadores que tenham um papel de criar conteúdo no Magnus. Então vamos limitar o acesso da View. A role, aplicamos a todas porque depois já todas vão usufruir e vamos, vão só funcionar para editor, fotojornalista, jornalista e administrador e o correspondente. Portanto, utilizadores autenticados normais, pessoas, leitores, não vão ter acesso nem vão ver esta view porque eles não vão criar conteúdo, portanto não faz sentido. Aplicamos. Guardamos e agora temos então a visualização limitada em termos de acesso ao rol, aos roles que definimos como pessoas que criam conteúdo, que são os correspondentes, jornalistas, por aí fora. Agora o que vamos fazer é clonar esta, este display. Queremos que volte a ser uma página colonamos então conteúdo, já temos o conteúdo, mas agora vamos eh, fazer com que eh, este conteúdo agora a mostrar, e vamos fazer override no caso do type, eh, não queremos que, digamos, nos mostre a parte de cartoon, nem entrevista, nem reportagem, vai ser só os artigos. Portanto, quem tiver artigos vai ficar com uma lista específica para artigos. Então, aplicamos... Reparem que só estamos a afetar este, esta visualização. Vamos já mudar o nome para artigos para não fazer confusão. Podemos também colocar o título. E uh, voltando à view dos artigos, que está agora limitado a artigos, vamos fazer uma pequena alteração aqui no path. O que vamos querer é que dentro do tab Conteúdo seja possível ter um subtab para artigos. Mudamos-lhe o título. Neste caso já vai ser o primeiro e continua a ser o um menu Tab, já existe um Tab Default. E uh, avançamos, clonamos agora Artigos, e agora não vai ser de Artigos, vai ser de Entrevistas. Podemos copiar para economizarmos, damos aqui o título também desta página, fazendo o override a mesma coisa aqui no menu, vamos mudar o peso 1 para vir imediatamente a seguir e vamos mudar o path para entrevistas, penso que já estão a perceber o raciocínio e depois a ideia é seguir isto e fazer o mesmo para os outros hum, elementos, as outras peças jornalísticas. E por é que eu fiz dois artigos e entrevistas? Porque os, os tabs só funcionam quando temos pelo menos dois itens. Se visitarmos neste momento a área de conteúdos, vamos verificar que temos sub-tabs, ou seja, temos um menu tab geral com todos os artigos, mas podemos, desculpem, com o conteúdo todo, mas podemos só consultar os artigos, só as entrevistas. E reparem que o path acompanha e, digamos, podemos fazer este tipo de brincadeiras bem interessantes e muito flexíveis do ponto de vista da construção e da expansão, utilizando sempre o mesmo modelo e paths existentes. Proponho agora que continuem este raciocínio, fazendo para os content types em falta e a ideia é clonar agora entrevistas, fazer para as, para as reportagens e temos então digamos, o, um, o produto final, que é uh, este, o de termos a possibilidade de, numa mesma, uh, no mesmo tab, poder navegar pelos vários tipos. Um cuidado que devemos ter é o de prever uma mensagem quando uh, não há resultados. Portanto, esta questão das uh, páginas em branco é sempre de evitar. E podem, utilizando uh, o o No Results Behavior, prever aqui uma mensagem que diga ainda não criou nenhuma entrevista ou ainda não criou isto ou aquilo, portanto com um Global Text Area. Se voltarmos a visitar, já vamos ter pelo menos aqui uma mensagem indicativa do que é que se passa e porque é que a página aparece em branco. Há pelo menos uma mensagem a transmitir ao utilizador. E era esta a ideia dos menus tabs e do brincar e o estender um path que já exista no Drupal, Uh, caso quisessem trabalhar com um path que não existisse previamente teriam que criar primeiro o, o default e depois então a partir daí criar os vossos menu tabs